Olá, este é o material de apoio da disciplina de Laboratório de Programação 1. Meu nome é Marco Manuel. Nosso assunto é apresentar o procedimento correto para ligar e desligar o computador, como transitar entre o Windows e Linux Mint e como realizar o login. As aulas desta disciplina ocorrem no Linux Mint. Ao entrar no laboratório, o computador pode estar desligado ou, o que é mais comum, pode estar ligado e no Windows. Para utilizar o Windows, basta apertar Ctrl Alt DEL e informar o usuário e senha. Para utilizar o Linux, apertar Ctrl-Alt-Del e escolher reiniciar, Restart. Ao escolher reiniciar, o Windows é desligado, Shutdown, e o computador é desligado e, em seguida, novamente ligado. Com o computador recém ligado, o BIOS ativa o MBR e o MBR ativa o GROUP, que mostra uma opção entre Linux e Windows por alguns segundos. Preste atenção ou terá que reiniciar o computador novamente para escolher o outro sistema operacional. O GROUP ativa o kernel do Linux, que por sua vez ativa o restante do Linux Mint. Agora é muito importante, aguarde 30 segundos antes de continuar. Este é o tempo que demora a conexão deste computador recém ligado com o servidor central. O Linux Mint solicita o usuário, informe e aperte Enter. Em seguida, informe sua senha e aperte Enter. Pronto? A tela inicial do Linux Mint apresenta as boas-vindas. Aproveite para ler o Guia do Usuário, User Guide, para instruções de instalação, configuração e outras informações. Ou aperte Fechar. Close. No Linux Mint, para desligar o computador, reiniciar o computador ou ativar um programa, utilize o um menu. No horário CD ou no horário MP, desligue o computador após o uso. Nos demais horários, utilize logout. Pense na probabilidade do computador ser utilizado nas próximas horas, ao escolher entre logout e quit. Ao sair da sala, confira suas pertences, celular, carregadores de celular, óculos. Mantenha o ambiente limpo e organizado. Ao perder ou encontrar um objeto, procure um segurança ou a portaria do prédio. Em caso de problemas com os computadores, Confirme se os cabos de força de rede estão conectados. Verifique se sabe seu usuário e senha. Tente outro computador. Caso isso não resolva, contacte o ramal 4545. Há um telefone em cada laboratório. Informe seu nome, matrícula, sala e o número do patrimônio do computador. Quanto mais cedo o problema é relatado, mais cedo é realizado o conserto. Era isso.